Uhum. Uhum. Uhum. Ah. Situação meio asfixiante. Muito bem, senhoras e senhores. Alguns de vocês já estavam de manhã. A gente vai, agora à tarde, dar aula sobre América Latina. Como vocês sabem o Centro Cultural Esperança Vermelha, ele oferece vários cursos de formação política, mas sempre presenciais. A gente nunca tinha feito nada transmitido ao vivo, online, live, dessa forma, a não ser as atividades como a roda de conversa. Né? Os nossos cursos sempre foram presenciais. Mas, em função da pandemia do coronavírus, a gente está tendo que introduzir essa tecnologia para poder manter os cursos funcionando. Então, vamos começar, são duas da tarde, o meu nome é Walter Pomar, eu sou professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC e sou colaborador aqui do Centro Cultural Esperança Vermelha. né? Em função da pandemia, a gente está fazendo essas experiências de oferecer os cursos em modalidade virtual. Não é o ideal, até porque esse tipo de tecnologia implica numa uma série de limitações, tanto pedagógicas quanto políticas, entre as quais, é, enfim, a própria falta de contato é, direto. De toda forma, a gente optou por isso para não paralisar totalmente as atividades, né? para não paralisar totalmente os cursos. Eu peço que vocês fiquem atentos, a gente vai mandar por e-mail, por zap, pela página nossa, pelo perfil no Facebook, por outros meios, a gente vai avisar sobre as aulas é, do curso, para que vocês possam é, acompanhar. Né? De manhã eu abri o curso sobre marxismo e agora à tarde eu vou dar a terceira aula do curso sobre América Latina. Né? Alguns de vocês certamente já sabem, mas a aula número um foi sobre a, os alicerces das formações sociais da América Latina, então o Leandro e a Sônia falaram sobre a invasão europeia, sobre a resistência indígena, sobre a escravidão, sobre o racismo, sobre o colonialismo. A segunda aula foi com o Everaldo, professor da USP, sobre o Haiti, sobre a Revolução do Haiti, a Revolução Mexicana, a Revolução Cubana no final do século XIX. É, aquela que teve entre os seus protagonistas, o José Martí, e sobre a emergência do imperialismo estadunidense. Essa terceira aula, que está sob minha responsabilidade, ela vai tratar sobre dependência e desenvolvimento, né? sobre as diferentes vias de desenvolvimento do capitalismo no mundo e na América Latina, sobre a formação dos partidos e dos movimentos populares de esquerda na América Latina e no Caribe, sobre a tradição nacional popular, né? Sandino, de La Torre, México, e sobre a tradição socialista e comunista, tradição marxista aqui na América Latina. Então, esse é o nosso assunto, o procedimento vai ser mais ou menos o mesmo. Né? Eu vou buscar sempre responder as perguntas que forem aparecendo aqui para mim, e, e caso eu não responda, coloquem de novo, para eu lembrar, porque ela aparece aqui no meu celular e desaparece rapidinho. Não me peçam para fazer essa, é pra fazer de outra maneira que eu não sei. Enfim, então, deixa eu abrir aqui a tela para tentar acompanhar as perguntas. Maravilha, ótimo. Então, vamos lá. Então, o nosso ponto de partida aqui é algo que eu tratei no período da manhã, né? Ou seja, eu falei no período da manhã sobre as diferentes vias de desenvolvimento do capitalismo. Falei eh, do caso em que o capitalismo surge através de grandes revoluções de baixo para cima. Falei do caso em que o capitalismo eh, aparece eh, por iniciativa de um setor da antiga classe dominante em associação com a classe burguesa nascente. E o capitalismo é adotado via reformas de cima para baixo, né? E falei também daquele caso em que o capitalismo vem de fora para dentro, sob a forma de uma ocupação, de uma invasão, tá certo? Falei dessas três situações, né? Muito bem, na maioria dos países do mundo, o capitalismo veio de fora, né? Na maioria dos países do mundo, o capitalismo é um produto de importação, né? Em grande número dos países do mundo, o capitalismo veio de cima para baixo. E em um pequeno número, mais importante, o capitalismo surgiu de revoluções de baixo para cima. Pois bem, aqui na América Latina, a introdução do capitalismo é uma mistura do caso 3 com o caso 2. Ou seja, é uma mistura entre um capitalismo que vem de fora para dentro com um capitalismo que vem de... Cima para baixo, né? O capitalismo aqui na nossa região não é produto é, de uma revolução de baixo para cima. Uma exceção relativa a isso é o que acontece nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a guerra de independência e depois a guerra civil, né? Foram, de certa maneira, uma revolução de baixo para cima, de certa maneira. Mas no que a gente chama de América Latina, isso não aconteceu, né? O capitalismo veio de fora para dentro e de cima para baixo. É interessante isso, porque quando a gente olha a história de cada país da região, cada país aqui da América Latina, a gente percebe que dentro da classe dominante existem dois setores. Né? Um que é claramente uma espécie de intermediário entre o capitalismo de fora e a sociedade local. E tem um outro setor, que tem é, laivos, que tem aspirações nacionais, que sonha e algumas vezes tenta materializar um desenvolvimento capitalista nacional mais ou menos autônomo. Né? Se a gente olhar toda a história do século XVIII, XIX e mesmo do século XX, a gente vai perceber na classe dominante dos diferentes países da América Latina esses dois segmentos. Né? Um segmento predominante que é uma espécie de intermediário, de representante local dos interesses é, do imperialismo, dos interesses do capitalismo estrangeiro, e um outro setor que é ou que tem aspirações a desenvolver um capitalismo nacional aqui é, na nossa região. Agora, esse outro setor nunca conseguiu, ou melhor, raramente consegue maioria dentro da própria classe dominante para as suas aspirações, né? O setor nacionalista da classe dominante, o setor que defende o desenvolvimento capitalista nacional, não consegue maioria dentro da sua própria classe para isso. E o motivo é muito simples. Né? Para sustentar um desenvolvimento capitalista nacional, é preciso ter força para enfrentar o imperialismo. Para ter força para enfrentar o imperialismo, é preciso ter apoio interno. Para ter apoio interno, é preciso que, no mínimo a classe trabalhadora seja socialmente integrada. Como é que você vai ganhar apoio interno dos seus escravos, dos camponeses que você superexplora, da classe trabalhadora que você esmaga cotidianamente? É impossível. Você, para conseguir apoio interno, você precisa de alguma maneira fazer uma integração social, em alguma medida, uma integração política. E isso, ou para isso, a classe dominante tem que reduzir os seus lucros. Tem que compartilhar algum poder. Ou seja, ela tem que, pelo menos temporariamente, reduzir as suas vantagens enquanto classe dominante. E o preço a pagar por isso é muito alto, né? Ou seja, você está fazendo concessões à sua classe trabalhadora para poder enfrentar o imperialismo. Você, de imediato, tem que fazer as concessões e ainda pode perder a batalha para o imperialismo. É por isso por razões muito objetivas, muito simples, muito claras, que prevalece na classe dominante dos diferentes países da América Latina a postura de ser uma intermediária entre os representantes do capitalismo internacional e a sociedade local. É por isso que os momentos nacionais, né, os momentos de rebeldia da classe dominante latino-americana são sempre passageiros e o que prevalece é a dependência, né? a associação dependente entre o capital internacional e o capitalismo de cada país da região. Pois bem, agora vamos olhar esse mesmo problema do ponto de vista das forças populares, né? das classes populares, das classes que não são dominantes, né? dos setores médios, dos camponeses, é, dos indígenas, dos escravos ou ex-escravos, os trabalhadores assalariados, os artesãos. Do ponto de vista desses setores, o que é que se coloca? Né? O que se coloca é uma espécie de mistura, durante o século XVIII e XIX, de três questões. A questão nacional e colonial, a questão escrava e a questão, vamos chamar assim, camponesa barra indígena. Né? Essas três questões... Estão misturadas nos diferentes países da América Latina nos séculos 18 e XIX. A questão colonial, a questão da escravidão e a questão dos povos indígenas. Pois muito bem, superar a condição colonial no século XIX não implicava apenas na independência política, implicava também em ter desenvolvimento econômico. E ter desenvolvimento econômico àquela altura do campeonato significava desenvolvimento capitalista. Né? E ter desenvolvimento capitalista significava, naquele momento, superar a escravidão e adotar o assalariamento. Implicava também superar as relações pré-capitalistas no campo, né? seja modernizando o latifúndio, seja criando uma camada de camponeses livres. Né? Então, do ponto de vista dos setores populares, a, a solução da questão colonial barra nacional, a solução, a solução da questão escrava, da escravidão e a solução da questão indígena e o direito à propriedade da terra por parte dos que nela trabalhavam, se misturavam. Eram três questões combinadas. A classe dominante, pelos motivos que eu já expliquei, ela não podia, pelo menos majoritariamente, apoiar nada disso. Né? Ou ela não podia apoiar, perdão, as três coisas combinadas. Ela podia apoiar, inclusive, um processo de independência política que mantivesse a associação econômica. Ela podia defender a superação da escravidão desde que não resolvesse a questão agrária. Ela podia conceder direitos aos povos indígenas desde que não resolvesse a questão agrária e assim por diante. É por isso que nos processos de independência aqui da América Latina, as soluções encontradas sempre foram parciais. Né? Sempre, de certa maneira, perpetuaram no longo e no médio prazo a dependência. E é por isso que, pelo contrário, onde a dependência foi superada, o capitalismo foi questionado junto, que é o caso de Cuba. Né? Muito bem. Então, é, do ponto de vista das forças populares, é, diferente do ponto de vista da classe dominante, era necessário resolver, ao mesmo tempo, a questão da independência política barra situação colonial, a questão do trabalho escravo barra introdução do assalariamento e a questão dos povos originários, barra, a propriedade e o controle sobre a propriedade da terra, é, do ponto de vista de quem vivia no campo. Né? Então, vejam que curioso, quem foi consequente, né? as forças políticas e ideológicas que foram consequentes no enfrentamento dessas questões, foram as forças de esquerda, foram as forças que não representavam as classes dominantes, e sim representavam os setores populares, né? Então, a esquerda é que levantou a bandeira do desenvolvimento nacional. O que durante uma parte grande do século XIX e do século XX significava ter a esquerda defendendo ou levantando a bandeira do desenvolvimento do capitalismo nacional. Né? Sempre na expectativa de que a classe dominante comparecesse, cumprisse em parte ou majoritariamente é, o seu papel de liderar o desenvolvimento capitalista aqui da região. Como a gente sabe, isso não ocorreu. A maior parte da classe dominante se recusou, pelas razões que eu já expliquei, a cumprir esse papel. Não era vantajoso para ela. O risco que ela corria no enfrentamento com o imperialismo e as concessões que ela tinha que fazer ao povo eram muito grandes. Não compensava, era melhor manter a condição de associação dependente, era melhor manter a condição de sócio subalterno do imperialismo mas já a esquerda, os setores populares e as forças de esquerda que representavam os setores populares continuavam martelando essa ideia do desenvolvimento nacional, do desenvolvimento capitalista nacional. Uma parte da esquerda queria isso, outra parte queria isso para dar um passo além. Né? A parte da esquerda que queria isso, ou seja, queria o desenvolvimento capitalista nacional, é a chamada tradição nacional popular que vai estar presente no México, Vai estar presente no APRA peruano, vai estar presente no peronismo de esquerda, vai estar presente no varguismo, tá certo? Vai estar presente numa série de forças nacional-populares, que vão assumir vários nomes é, ao longo da história, um deles, o de populismo. né? Vai estar presente no Lázaro Cárdenas, do Partido Revolucionário Institucional Mexicano, vai estar presente na Aliança para a Revolução Americana do de La Torre, vai estar presente no Peron e no peronismo de esquerda. né? essa ideia do desenvolvimento nacional popular, que parava aí. Não tinha como objetivo superar o capitalismo, nem acumular forças nesta perspectiva. Né? Tinha como objetivo ter um desenvolvimento capitalista nacional autônomo, em relação ao imperialismo. Outra parte da esquerda, a tradição socialista e comunista, via esse desenvolvimento capitalista nacional como uma etapa um estágio da luta pelo objetivo final, que era o socialismo, o comunismo. Né? Então, dentro das forças de esquerda aqui na região, havia essas duas posições. Né? Elas coincidiam num certo período histórico, porque tanto aqueles que queriam dar um passo além, quanto aqueles que não queriam dar um passo além, no momento inicial, estavam de acordo em lutar por um desenvolvimento capitalista nacional. Elas se separavam no momento seguinte né? Sobre o que passo mais seria dado é, Isso é, fica evidente, por exemplo, na relação entre o Ayed de Torre e o Mariátegui é, no Peru né? A divergência de fundo entre eles era essa quer dizer, era o Dar ou não um passo além Ter ou não o um objetivo socialista né? E tudo que isso implicava Bom Vou falar um pouquinho da tradição populista e depois eu vou voltar para a tradição socialista e comunista. Né? Sobre a tradição populista na América Latina, é, primeiro preciso distinguir, essa, é, melhor dizendo, é, primeiro preciso deixar claro o que, que a gente quer dizer com a palavra populismo. Porque a palavra populismo tem, é, no sentido comum, um significado ou faz referência a uma postura né? demagógica, de falar aquilo que as pessoas querem ouvir, né? é falar aquilo que as pessoas querem escutar, né? falar aquilo que o povo quer escutar. Tem uma mistura de demagogia com irresponsabilidade, inconsequência, né? oportunismo. Bom, a classe dominante latino-americana acha isso mesmo, acha que o populismo é inconsequência, a irresponsabilidade, a demagogia, Embora muitas vezes essa classe dominante use lideranças populistas para poder neutralizar é, o avanço da esquerda, para poder conter reivindicações populares, etc. Mas quando a gente fala de populismo latino-americano, nós não estamos nos referindo só a isso. Né? Isso é um elemento presente, mas não é o um elemento principal. O elemento principal da tradição populista latino-americana é exatamente essa defesa de uma aliança entre o povo e uma parte da classe dominante para viabilizar o desenvolvimento capitalista nacional. Neste sentido, a tradição populista latino-americana é muito diferente da tradição populista original, que é aquela que existiu lá na Rússia do século XIX, que desde o início foi uma tradição socialista. Né? Os populistas russos, que tiveram esse nome em primeiro lugar, eles tinham claramente um horizonte socialista, tinham claramente um objetivo socialista, a ida ao povo, a ida ao povo camponês, tinha como lógica que este povo camponês vivia em condições comunitárias, que se fossem generalizadas, colocaria o capitalismo de lado e permitiria um caminho socialista. No caso aqui da América Latina, isso não está posto, né? O populismo latino-americano, mesmo quando ele é revolucionário, radical, mesmo quando ele fala, às vezes, numa linguagem eh, socialista, ele, de fato, não o é. Né? O horizonte é o desenvolvimento nacional, desenvolvimento nacional popular, desenvolvimento capitalista nacional. Muito bem. Essa é uma tradição. A outra tradição é a tradição propriamente marxista. Né? A tradição marxista aqui na América Latina ela é como o capitalismo, né? Ela veio de fora, né? Ela veio importada, né? Ela veio importada aqui para nossa região. Né? Veio da onde, né? Essa tradição marxista, essa tradição intelectual, eu me refiro não os movimentos concretos, mas a, a interpretação, a visão histórica, etc. Veio em primeiro lugar, né? Em primeiríssimo lugar veio da União Soviética, né? É interessante que aqui o marxismo não surgiu como na Europa, evidentemente. Né? O marxismo ele surge aqui na nossa região com alguma força depois da Revolução Russa, não antes da Revolução Russa. Portanto, é, o caminho pelo qual a literatura marxista chega aqui na América Latina, é o caminho passa, ou tem origem, vamos falar assim, pela União Soviética. Né? Às vezes, através da França, às vezes, através da Espanha, por conta da língua, vai ter muita. vai ser um canal de transmissão muito importante, às vezes por conta da Itália. Isso tem a ver também com a presença em vários países aqui da região de imigrantes europeus, que têm tradição anarquista, alguns têm tradição socialista, outros têm tradição comunista, outros, mas vão estar sintonizados com o debate que está ocorrendo é, nos seus países de origem, mas. mas de toda maneira, o momento em que se generaliza a presença aqui na região das ideias do socialismo e do comunismo, é, o momento em que essas ideias estão presentes com mais força, coincide com a Primeira Guerra Mundial e com a Revolução Russa de 1917. Só muitos anos depois, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, é que os partidos socialistas e comunistas que havia aqui na região conseguem construir aparatos editoriais, escolas com uma força em uma intensidade maior e começam, portanto, a é, fazer traduções, produção local e conseguem ampliar a audiência para essas opiniões. E depois, nos anos 70 e 80, também há um crescimento muito grande da presença do marxismo nas universidades, na academia aqui da nossa região. Nessa época... Já o marxismo que vai é, chegar aqui na região, vindo de fora, vai ser muito influenciado pela tradição britânica, pelos italianos, mas aí é outra história, é outro momento histórico, não é o momento que a gente está discutindo aqui. Pois, muito bem. Esse marxismo que vem aqui para a região, portanto, é um marxismo muito orgânico, ele está muito vinculado à tradição comunista. Não é o único, mas é exatamente o que mais se faz presente aqui na região. Né? É, há muita, muito incômodo é, em relação a isso da parte de alguns é, algumas pessoas de esquerda alguns marxistas, alguns acadêmicos porque acham que isso de certa forma entre aspas, macula é, a tradição marxista, eu penso exatamente o oposto né? a tradição marxista é, só faz sentido se ela estiver vinculada à luta política e social né? é, e não importa apenas interpretar o mundo, é preciso transformá-lo. De toda maneira, dando um passo atrás, na primeira onda mais intensa de chegada de literatura marxista aqui na região, vem de fora, como eu falei, né? vem de fora passando pela Espanha, pela França, pela Itália, principalmente, e chega onde? Né? Quais são os portos onde chega essa importação? Né? Isso está bem documentado. A gente tem é, quatro é, países da região onde a chegada dessas ideias é muito intensa. Nós estamos falando do México, da Argentina, do Peru e do Chile. Né? Nesses quatro países, há uma forte entrada de literatura marxista, de livros, de obras, de textos, né? e não por coincidência são quatro países que têm lideranças importantes é, na história do movimento socialista e comunista local. Né? O Júlio Antônio Mella, no caso... É, do México o Mela é cubano, na verdade né? cubano-mexicano é, ele é uma figura muito importante na história do, do comunismo em Cuba e ele vai estar tá, é, muito presente também no México nessa época o José Carlos Mariátegui no caso do Peru, é outro, é outro enlace importante dessa tradição na Argentina, o Codovila e no Chile, o Recabarém são as quatro figuras que digamos assim, são os que vão estar sendo protagonistas da introdução do pensamento marxista aqui na região, na sua tradição socialista e comunista. Né? No caso do Brasil, nós somos uma espécie de importadores de segunda mão né? e produtos de segunda mão. Né? O Caio Prado Júnior, por exemplo, quando ele se decepciona com os rumos da revolução constitucionalista e decide fazer uma guinada na sua orientação política, ele escreve para uma casa importadora e manda vir produtos para cá, certo livros da, da tradição marxista. Mas é uma importação de segunda mão. né Muito bem. Que marxismo que é importado predominantemente nessa época? É né? o marxismo vinculado, primeiro, à defesa da União Soviética. Né? é Como eu falei antes, é, o marxismo aqui não se desenvolve organicamente como em alguns países da Europa. Né? Ele já chega aqui na versão pós-Revolução Russa. Né? Então, a defesa da União Soviética é um componente muito importante dessa tradição. Contra o cerco, contra as agressões e também a ideia de que a União Soviética seria um modelo. Né? Esse é um elemento desse marxismo que vem para cá. Então, né? Um segundo componente é a defesa da Revolução Soviética, propriamente dita. Né? A ideia de que a Revolução Socialista tinha a Revolução Soviética como modelar. Né? Claro que todo modelo, hoje a gente pode falar isso com muita tranquilidade, a ideia de modelo em si é errada. Né? Ela, ela não dá conta da diversidade dos processos históricos. Né? Um terceiro componente dessa tradição marxista que é importada para cá, na época é, da Primeira Guerra Mundial, da Revolução Russa, dos anos 20, é uma certa interpretação do capitalismo. Uma interpretação do capitalismo que eu vou resumir com aquela interpretação que é feita pelo Lenin no livro sobre o imperialismo, etapa superior. Né? Essa ideia de que é, o capitalismo ele se desenvolve da forma concorrencial para a forma imperialista, uma certa interpretação acerca do que é o imperialismo. Essa maneira de ver o desenvolvimento do capitalismo é, levava sempre à conclusão de que o capitalismo se transformava em imperialismo, o imperialismo produzia a guerra, e a solução para a guerra seria ou a revolução ou uma, ou uma virada como vai acontecer depois autoritárias fascista nazista etc. Pois bem essa interpretação vai ter vai ter muita dificuldade de entender o mundo pós Segunda Guerra Mundial né o mundo do estado de bem-estar social né bom então essa é digamos assim a as, ou essas são perdão as características do marxismo que vem para cá logo após a Primeira Guerra Mundial, logo após a Revolução Russa, né? É um marxismo muito identificado com a tradição comunista, com a tradição soviética, com certo modelo sobre o desenvolvimento capitalista e com certo modelo sobre o desenvolvimento ou sobre a luta pelo socialismo. Bom, a produção local do marxismo, ela vai indo pouco a pouco e só mesmo depois da Segunda Guerra Mundial é que a gente passa a ter um grande número de obras, de textos, de interpretações da realidade local, tentando utilizar o instrumental marxista como é, modelo. Né? Ocorre que isso coincide com o momento de crise do movimento comunista internacional. Quer dizer, a termina a Segunda Guerra Mundial, dez anos depois, você tem o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, onde... Há um tremor brutal, porque o Partido Comunista da União Soviética, nesse 20 Congresso, faz uma crítica pesadérrima ao papel do Stalin no período anterior, exatamente o período que correspondia a esse marxismo que tinha vindo para a América Latina. Né? Muito bem isso faz com que o marxismo aqui na região ele se, ele se nacionalize ele passe a ter uma produção local exatamente no momento em que ele está em crise ou vivendo uma imensa dispersão no âmbito mundial é, no âmbito mundial é o momento em que você tem o conflito entre a União Soviética a China o eurocomunismo é nesse ambiente dos anos 50 vamos falar assim que começam a surgir todos esses elementos que vão produzir uma dispersão na tradição marxista originária da União Soviética. Bom, muito que bem. Então, feita essa ressalva, que eu acho é, importante, vamos falar um pouco de que tipo de ideias é, começam a ser espalhadas aqui na região, tá certo? É, acerca da própria região, ou seja, que interpretação a esquerda socialista e comunista fazia da América Latina, né? ou fazia de cada país e da América Latina como um todo. Né? Veja, o Marx e o Engels escreveram muito pouco sobre a América Latina. Quem tiver interesse, tem um livro da Cadernos do Passado e Presente, de 1972, que reúne essa, faz uma compilação daquilo que o Marx e o Engels escreveram sobre a América Latina. Tem também uma outra obra muito interessante do Aricó, chamada Marx e América Latina, que é de 1980, em que ele discorre sobre um aspecto interessantíssimo, que é a opinião duríssima que o Marx tinha sobre o Bolívar. Né? Bom, mas o que importa é: o Marx e o Engels, propriamente ditos, tinham uma, uma informação muito reduzida sobre a América Latina e escreveram muito pouco a respeito. Né? Quando o movimento comunista é, começa a olhar para a região com mais atenção é exatamente no período da União Soviética. E, neste momento, certo? que tipo de interpretação, qual é a questão, qual é a visão que está se construindo? A questão central é exatamente que tipo de desenvolvimento capitalista havia aqui na América Latina e como esse desenvolvimento capitalista eh, evoluiria no sentido de uma revolução socialista. A América Latina, como eu já falei, ela não foi o berço do capitalismo. Ela não tinha uma sociedade feudal pré-existente ao capitalismo. Ela não era, como os Estados Unidos, uma extensão do polo capitalista que era a Grã-Bretanha. E ela era subordinada ao imperialismo. Né? Seja o imperialismo eh, estadunidense, seja o imperialismo europeu Então, o problema latino-americano era muito original né? Eu vou, vou repetir essa ideia o, o marxismo, quando ele começa a olhar para a América Latina Ele está se defrontando com um problema muito diferente Daquele que ele se defrontava quando ele estudava a, o capitalismo na Europa Repito Aqui não era o berço do capitalismo Ponto 1. Um, diferente da Europa. Aqui não existia uma sociedade feudal pré-chegada do capitalismo. Diferente da Europa. Aqui não era um polo de extensão do capitalismo europeu, como foram os Estados Unidos. E aqui era uma região subordinada ao capitalismo imperialista. Seja o capitalismo imperialista estadunidense, seja o capitalismo imperialista europeu. Né? Então isso faz com que o marxismo debata é, acerca da América Latina de, é, enfrentando um problema original, um problema novo um problema diferente daquele que se enfrentou é, na Europa e frente a esse problema original foram oferecidas três respostas né? uma que afirmava a originalidade total aqui da região outra que estabelecia uma identidade total entre a região e a Europa e outra que propunha uma solução intermediária é, para a questão. Vou falar de cada uma delas, porque aí fica bastante claro é, o tipo de polêmica que vai existir na esquerda, é, na tradição socialista e comunista, em particular, aqui da América Latina. Muito bem. Os adeptos da originalidade total, em geral, não foram marxistas. É né? Um exemplo de originalidade total, no sentido que eu estou falando... É o Vitor Raul Aya de La Torre, que tem relacionamento intelectual com a tradição marxista, mas, como eu já expliquei antes, ele faz parte de uma outra tradição, da tradição populista né? latino-americana. Aqui tem uma questão, deixa eu antes de seguir adiante, vamos ver se eu acho aqui, não estou achando. Ops. Um momento só. É um mistério, pessoal. É um mistério. Tá calma nesse instante. Beleza. falava para vocês que, frente à originalidade é, latino-americana, é, foram se desenvolvendo três visões diferentes. Uma que afirmava total originalidade, outra que negava essa originalidade, e outra que buscava enfrentar essa originalidade, dando uma resposta diferente daquela que a esquerda tendia a dar. A originalidade total não vai ter muitos adeptos no campo do marxismo. Né? ela vai ter muitos adeptos fora do campo do marxismo. É o caso do Vitor Raul Eais de La Torre, que é, desenvolve a tese de que existiria um espaço-tempo indo-americano. Esse espaço-tempo indo-americano seria governado por leis próprias, que, portanto, levava a, a necessidade de negar e transcender o marxismo. Na hora que traduzia isso para uma orientação política prática, a conclusão do Vitor Raul la Latorre, fundador do APRA, Aliança para a Revolução Americana, que depois se converteu num partido peruano propriamente, era a seguinte, abre aspas, antes da revolução socialista, que levará a classe trabalhadora ao poder, nosso povo deve passar por etapas prévias de transformação econômica e política e talvez por uma revolução social, que conseguirá emancipá-lo do jugo imperialista e levar à unificação econômica e política indo-americana. A revolução proletária virá depois. Apesar dele afirmar, como eu demonstrei, me referindo ao espaço-tempo indo-americano, governados por leis próprias, etc., apesar dele afirmar a total originalidade aqui da região, na hora de tirar conclusões práticas, ele tira uma conclusão muito parecida com aquela que será afirmada pelos que defendiam a identidade total. Né? Quem é que defendia a identidade total? Eram aqueles pensadores que diziam que na América Latina havia sociedades feudais, que como a colonização foi feita, numa época em que na Europa o feudalismo ainda estava presente, essa colonização trouxe para cá, estabeleceu aqui relações de tipo feudal. Claro que é, era necessário quem defendia isso relativizava isso um pouco, mas a conclusão que se tirava daí é que, como aqui na região, na América Latina, havia feudalismo, logo, o desenvolvimento capitalista aqui na região era a próxima etapa, e para chegar a esse desenvolvimento capitalista não preciso realizar revoluções burguesas aqui na região. Essa ideia ela se apoiava, supostamente na experiência da Revolução Soviética e na experiência da Revolução Chinesa. Mas ela se apoiava supostamente, porque a Revolução Soviética e a Revolução Chinesa não foram propriamente revoluções burguesas. Tanto na Rússia, de 17 quanto na China, de 49 é possível, sem sombra de dúvida, enxergar relações feudais de produção, convivendo com relações capitalistas de produção e com outras relações. E, portanto, é possível também afirmar que, em ambos os casos, as revoluções foram, em alguma medida, revoluções burguesas, que colocaram questões como a soberania nacional, como as liberdades democráticas, como a propriedade da terra, em primeiro plano. Porém, tanto a Revolução Russa quanto a Revolução Chinesa não pararam por aí. Não foram meramente revoluções contra o feudalismo que instalaram na Rússia e na China eh, o desenvolvimento capitalista. Foram revoluções socialistas que combinavam essas medidas, as medidas que seriam de se esperar numa Revolução Burguesa, com medidas de natureza diferente, com medidas de natureza distinta. Portanto, a ideia de que aqui na nossa região houvesse feudalismo não obrigava a que, como resposta a isso, fosse o caso de defender... Revoluções burguesas que instalassem o desenvolvimento capitalista nacional Porém, isso se fazia se apoiando supostamente em exemplos que negavam isso É uma, digamos assim, uma confusão tremenda Que faz parte da nossa tradição é, cultural como esquerda aqui é, na América Latina Outra interpretação que vai se estabelecer, é aquela que dizia que aqui na América Latina não tinha exatamente feudalismo, era uma sociedade com características diferentes, que se aparentava com o feudalismo, mas era diferente dele, eram sociedades coloniais. Mas, a conclusão que se tirava daí é que, como a característica principal era a condição colonial, a solução para a condição colonial era a Revolução Nacional. E a Revolução Nacional, conduzida por uma coalizão de forças políticas e sociais, obviamente não colocaria sobre a mesa o tema do socialismo. Então, por um caminho ou outro, aqueles que buscavam uma identidade entre a história latino-americana e a história europeia acabavam chegando à conclusão de que aqui na nossa região existiam sociedades pré-capitalistas, e o que, que nossa região necessitava eram de revoluções burguesas, revoluções capitalistas, revoluções nacional-desenvolvimentistas, que instalariam aqui o desenvolvimento capitalista nacional. Conclusão parecida com a do Raia de La Torre, ou seja, por um caminho ou por outro, pelo caminho de afirmar a mais absoluta originalidade, a América Latina é totalmente diferente, ou pelo caminho de afirmar a identidade absoluta, né? a história daqui é igual à história de lá, pelos dois caminhos, a esquerda latino-americana nos anos 20, 30, 40 e 50 chegava às mesmas conclusões. A ideia de que a América Latina precisava de uma revolução é, nacional, uma revolução democrática, uma revolução democrático-burguesa, uma revolução nacional-popular que instalaria aqui na região o desenvolvimento capitalista. Né? Vou dar exemplos disso. Né? É, Vitório Kodovila, 1944, abre aspas. A cooperação internacional entre os países capitalistas mais importantes e entre esses países e a União Soviética, com o propósito de criar um mundo melhor, mostra que os Estados Unidos e a Inglaterra concordaram quanto a uma política econômica a ser seguida na América Latina, que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento econômico, político e social de uma maneira progressiva. Esse acordo devia basear-se na cooperação dessas duas grandes potências com os governos democráticos e progressistas da América Latina para levar a cabo um programa comum que, ao mesmo tempo que cria um mercado para o seu capital, que é 10 ou 20 vezes maior que no presente, contribua para o desenvolvimento independente dos países e lhes permitirá, em alguns anos, eliminar o atraso em que estiveram mergulhados por muitas décadas. Entende? A, a lógica é... Acordo entre União Soviética e Estados Unidos, acordo entre capitalistas e socialistas, acordo em ter governos democráticos e progressistas na América Latina, que vão melhorar a vida do povo e vão criar um mercado para os capitalistas. Essa ideia de que a Revolução Nacional Popular vai criar um mercado para os capitalistas e, portanto, vai ser interessante para eles. Essa ideia vai se estender até hoje. Né? Essa ideia de que, quando a gente adota políticas progressistas, democráticas a gente gera mercado e por isso os capitalistas vão é, ter interesse nisso a experiência vai mostrar que isso não é verdade, que os capitalistas não têm como preocupação principal o número de pessoas capazes de consumir eles têm como preocupação principal o custo da mão de obra e vamos lá, o partido socialista cubano que é, na verdade tinha como sigla PSP e era de verdade o Partido Comunista. Em 1945, defende abertamente a colaboração entre patrões e trabalhadores. O Partido Mexicano, através do seu jornal A Voz do México, falando do pacto entre a Central Sindical e a Federação das Indústrias Mexicanas, fala Um pacto histórico, trabalhador e patrão, é a base sólida para o desenvolvimento e o progresso do país. Um acordo patriótico que refletia as novas condições do México e do mundo, que exige uma aliança dos trabalhadores e dos capitalistas. O objetivo do desenvolvimento do capitalismo no México é um objetivo revolucionário. Vou ler de novo. O objetivo do desenvolvimento do capitalismo no México é um objetivo revolucionário, já que significa o desenvolvimento de uma economia nacional. A remoção das garras da águia que mantém o país como uma semicolônia a eliminação dos vestígios semicoloniais, a concretização da reforma agrária e o desenvolvimento democrático e geral do país graças a uma revolução agrária antiimperialista. Notem, desenvolvimento nacional, revolução agrária, revolução antiimperialista, tudo isso se sintetiza na ideia que o desenvolvimento do capitalismo no México é um objetivo revolucionário. Essa era a opinião do Partido Comunista Mexicano nos anos 40. Vou dar outro exemplo. Em 1958, aqui no nosso país, o Partido Comunista do Brasil, sigla PCB, dizia Nas presentes condições do país, o desenvolvimento capitalista corresponde aos interesses do proletariado e de todo o povo O proletariado e a burguesia se aliam em torno do objetivo comum de lutar por um desenvolvimento independente e progressista contra o imperialismo norte-americano então, notem que no Brasil, no México, em Cuba, na Argentina, a esquerda socialista e comunista estava respondendo, nessa época, mais ou menos a mesma coisa. Nós vivemos numa região onde o capitalismo é pouco desenvolvido. Para alguns, existiria até mesmo feudalismo. Para outros, a condição colonial é que impedia o desenvolvimento do capitalismo. Mas a resposta dada, seja para os que pensavam uma coisa, seja pelos que pensavam outra, é mais ou menos a mesma. A região precisa de desenvolvimento capitalista. Né? Outro exemplo, em Cuba, ainda em 1960. Olhem que interessante, o que eu vou ler para vocês é um texto do Blas Roca, que é um dirigente do Partido Comunista Cubano, mas não o atual. O atual foi criado em 1975. Estou me referindo ao Partido Comunista Cubano original, aquele cuja sigla era PSP. O Blas Roca vai dizer, em 1960, Leiam, é, acompanhem a leitura. A Revolução Cubana é uma revolução que, pelas tarefas históricas que enfrenta e realiza, pode ser corretamente qualificada como uma revolução agrária, uma revolução de libertação nacional, uma revolução patriótica e democrática. A burguesia nacional, que se beneficia da revolução e que recentemente obteve grandes benefícios por causa do crescente poder de compra do povo e do maior número de consumidores, apoia a revolução. Olhei de novo, a burguesia nacional cubana, que se beneficia da revolução e que recentemente obteve grandes benefícios por causa do crescente poder de compra do povo e do maior número de consumidores, apoia a revolução, mas assusta-se frequentemente com suas medidas radicais e com as ameaças, a intimidação e os ataques do imperialismo norte-americano. Ou seja, a burguesia apoia a revolução porque, graças a ela, o povo está consumindo mais. E isso permite à burguesia vender mais. E para quem acha que os capitalistas lucram do comércio e não da exploração do trabalho na produção, está tudo resolvido, o capitalismo está lucrando. Mas a os burgueses se assustam com as medidas radicais que a revolução toma e se assustam com as pressões do imperialismo. Dentro de limites a serem estabelecidos, é necessário garantir os lucros da empresa privada. O seu funcionamento e desenvolvimento normal. É necessário estimular o zelo e aumentar a produtividade dos trabalhadores dessas empresas. Veja, quem está falando isso é o principal dirigente do Partido Comunista de Cuba em 1960. Lembro mais uma vez, aquele partido não é o atual, certo? É outro. Moral da história. Até os anos 50, a esquerda populista e a esquerda socialista barra comunista, diziam mais ou menos a mesma coisa aqui na América Latina. A região está atrasada, a região tem pouco desenvolvimento capitalista, e o que a região precisa é desenvolvimento capitalista. E a classe trabalhadora deve apoiar esse desenvolvimento capitalista, deve buscar alianças com setores é, é, da classe dominante, tendo como inimigos o imperialismo e o latifúndio. O imperialismo porque impede o desenvolvimento nacional. E o latifúndio, porque impede o desenvolvimento capitalista. As duas coisas têm que ser removidas. E a classe trabalhadora tem que lutar não pelo comunismo, pelo socialismo, ela tem que lutar pelo desenvolvimento capitalista. Né? É muito é, é interessante. Veja, essas ideias não eram as únicas que existiam. Né? Um intelectual importante da esquerda latino-americana, o Mariátegui, já nos anos 20, no ano de 1928, vai dizer outra coisa. Ele vai dizer, dois pontos abre aspas, a emancipação da economia do país é possível só por meio da ação das massas proletárias em solidariedade com a luta anti-imperialista em todo o mundo. Apenas a ação revolucionária pode promover e posteriormente concretizar as tarefas da Revolução Democrática Burguesa que o regime burguês é incompetente para desenvolver e realizar. Ou seja, só a luta proletária pode promover e concretizar as tarefas da Revolução Democrática Burguesa que o regime burguês não consegue fazer. Bom, o é que está operando na chave do que de fato ocorreu na Revolução Russa e do que viria a ocorrer na Revolução Chinesa. E a conclusão a tirar daí é que o desenvolvimento capitalista aqui na região, se houvesse, não viria da mesma forma que em outras regiões. A Revolução Burguesa aqui na região, se, o, se ocorresse, não ocorreria da mesma forma que em outras regiões. Ela dependia do proletariado, e se dependia do proletariado a questão do socialismo se colocaria. E é por isso que o que vai dizer que a Revolução aqui na América Latina ou será socialista ou não será. Né? Muito bem. A situação continua essa, anos 20, 30, 40 e 50, ou seja, tanto a esquerda populista quanto a esquerda socialista e comunista dizendo mais ou menos a mesma coisa em relação às tarefas imediatas, né? o objetivo é o desenvolvimento capitalista, até que ocorre a Revolução Cubana de 1959. A Revolução Cubana de 1959 ela é um corte nessa tradição. Ela interrompe é, essa tradição e abre outra. Ela vai ser um divisor de águas imenso né, na região. Né? Vai ser um divisor de águas muito grande, porque ela vai colocar a questão em outros termos. Eu li aquele texto do Blas roca que é de 1960. Um ano depois, mais ou menos, o Fidel está declarando o caráter socialista da Revolução Cubana, dizendo que se fazer tudo isso é socialismo, então a Revolução Cubana é socialista. Né? O Robesball, Eric Robsbaw, alguns anos depois, 1967, o Eric Robsbaw é um comunista e um historiador britânico,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 67, né? como eu falei. Essa onda de radicalização pós Segunda Guerra Mundial e que teve seu ápice na Revolução Cubana, ela mudou o ponto de vista de uma parte da esquerda da região. Ao lado dos populistas, que continuam existindo, que defendem o desenvolvimento capitalista nacional, ponto. E ao lado daqueles socialistas e comunistas que diziam que primeiro tem que ter desenvolvimento capitalista nacional e depois tem que ter luta pelo socialismo, surge uma terceira posição, que vai advogar a necessidade de lutar diretamente pelo socialismo. Um socialismo que terá que dar conta das tarefas da chamada Revolução Burguesa. É um socialismo que vai ter que dar conta da independência e da soberania nacional, que vai ter que dar conta das liberdades democráticas, da da liberdade política e vai ter que dar conta da ampliação dos direitos sociais do povo, só que vai ter que fazer isso combinado com a expropriação de uma parte do, da classe dominante e da instalação da propriedade social em algumas áreas da atividade econômica. Então, surge dentro da esquerda uma tradição que coloca o socialismo na ordem do dia, não deixando de lado a necessidade de ter desenvolvimento mas afirmando que a única maneira de ter desenvolvimento era se libertando do capitalismo e se libertando do imperialismo simultaneamente. Não era possível ter desenvolvimento capitalista aqui na região sem uma revolução de natureza socialista. Essa terceira posição ela vai crescer na esteira da Revolução Cubana né? e vai se traduzir, do ponto de vista teórico, numa tradição que tem como figuras importantes o Rui Mauro Marini e o Teotônio dos Santos, que é a tradição que analisa o desenvolvimento aqui da região como um desenvolvimento do subdesenvolvimento. Eles vão dizer que pode haver desenvolvimento aqui na região. Claro que pode. E o Brasil, o México e a Argentina são prova disso, certo? Mas esse desenvolvimento nunca será suficiente para fazer dos países aqui da América Latina algo equiparável aos países imperialistas. Porque sempre esse desenvolvimento vai reproduzir as condições do subdesenvolvimento. Vai reproduzir as condições de atraso, de dependência. E, portanto, não é que não possa haver desenvolvimento capitalista aqui na região. Pode, mas esse desenvolvimento nunca nos levará, para usar a expressão do colo ao primeiro mundo, tá certo? Ele sempre vai parar no meio do caminho. E ele vai parar no meio do caminho por aqueles motivos que eu falei lá no início. Ou seja, para enfrentar o imperialismo, é preciso ter apoio do povo. Para ter apoio do povo, é preciso distribuir uma parte da riqueza. Para distribuir uma parte da riqueza, é preciso abrir mão da taxa de lucro. Mas se é para abrir mão da taxa de lucro, mais cômodo para o grande capital se associar com o imperialismo e deixar o povo onde está. Até porque é da superexploração que os capitalistas daqui da região tiram uma parte expressiva do seu lucro. Muito bem, então, nós temos é, aqui é, na região, a partir de 1959, o surgimento de uma terceira tradição. Né? Uma terceira tradição, ao lado da populista e ao lado da socialista barra comunista tradicional. Essa terceira tradição é aquela que coloca o socialismo na ordem do dia desde o início. Essa tradição vai ser atropelada pelos acontecimentos nos anos 60, 70, 80 e desde então. né? Veja, ela é vitoriosa em Cuba, mas Cuba é posta sob cerco. Ou seja, Cuba não consegue é, exportar, digamos assim, não consegue ter o seu modelo vitorioso em outras regiões. Né? O único outro país da América Latina onde houve uma revolução vitoriosa que de alguma maneira se espelha no regime cubano, é a Nicarágua de 79, só que lá não se reproduz é, o que ocorreu em Cuba. Ou seja, você não tem a expropriação do empresariado, você, na Nicarágua, mantém a economia mista, você não tem a instalação de uma ditadura popular, você mantém o um regime democrático burguês com algumas alterações. Então, já não é mais a mesma coisa. Em nenhum outro país da América Latina... É, houve uma vitória revolucionária similar à cubana. A experiência chilena, que se orientava pela mesma ideia de que era preciso colocar o socialismo na ordem do dia, e que divergia da experiência cubana, né? no sentido da estratégia de chegada ao poder, né? a lógica é, do Allende, do Partido Socialista do Partido Comunista, é chileno era uma lógica de ir pelo socialismo pela via eleitoral, institucional, legal, também vai ser derrotada. Vai ser derrotada por um golpe militar brutal. Ou seja, eles conseguem maioria eleitoral, criam uma área de propriedade social, mas não conseguem manter o poder. Cuba consegue manter o poder, mas não expande a sua influência na região através de outras revoluções e as demais tentativas são derrotadas. Vem, então, um período de ditaduras brutais que detém, essa é a verdade, ou seja, a possibilidade de ocorrerem outras cubas aqui na região é bloqueada por ditaduras brutais durante os anos 60, 70, início dos anos 80. E quando essas ditaduras saem de cena, o que vem no lugar são democracias neoliberais, predominantemente. Ou seja... É, se recupera a democracia na forma das liberdades políticas formais, o direito de eleger os parlamentares, os governantes, os presidentes, liberdade de imprensa, liberdade de organização, porém, o regime econômico-social que acompanha a redemocratização é predominantemente o neoliberalismo. É, saem as ditaduras e entram as democracias neoliberais. E as democracias neoliberais têm que efeito? sobre o desenvolvimento capitalista existente na região, a regressão. Você tem uma ampliação da dependência e você tem uma redução da industrialização. Ou seja, aquilo que estava eh, na base da lógica defendida pelos populistas e pelos socialistas e comunistas dos anos 20, 30, 40 e 50, era exatamente o alto nível de dependência e o baixo nível de industrialização. Era em nome de superar isso que eles defendiam primeiro revoluções nacional, populares, democrático-burguesas, para depois colocar o socialismo na ordem do dia. As democracias neoliberais têm qual efeito? Fazem a economia dessas regiões, da, da, dos países da América Latina, retroceder. E com isso volta também, voltam os argumentos com força que legitimavam a postura dos da esquerda populista e da esquerda socialista comunista, tipo anos 20, 30, 40 e 50. Isso tudo é agravado pelo fato de que, no início dos anos 90, a União Soviética acaba, a China está adotando uma política de reformas muito intensa e Cuba está vivendo um estrangulamento brutal. Essas três mudanças, mas tudo que eu falei antes, faz, fazem com que a esquerda da região, o pensamento e a estratégia política da esquerda da região, sofram uma espécie de volta aos anos 50. Ou seja, voltam à época em que o objetivo principal não era o socialismo, mas sim o desenvolvimento capitalista nacional. Né? Isso tudo não é só um processo mental, evidentemente, não é só um processo teórico. Você tem um retrocesso na base material da região, quer dizer, um retrocesso, os níveis de desenvolvimento capitalista, a distância entre o capitalismo daqui da região e o capitalismo existente nos polos metropolitanos aumenta. Há um retrocesso no, na organização e na influência política da classe trabalhadora, enquanto classe trabalhadora, né? Há um retrocesso orgânico também, quer dizer, a classe trabalhadora que se mantém mobilizada e organizada, ela faz isso mais através do voto do que da ação como classe independente, ou seja, faz como cidadão. Né? E há um retrocesso ideológico, né? cresce a lógica ou volta a lógica do nacional desenvolvimentismo em prejuízo da lógica socialista. Né? É, esse é o contexto, então, dos anos... É 90 e é neste contexto que a esquerda consegue chegar aos governos aqui na região. Né? Nós estamos falando de 98, o Chaves, depois em 2002 o Lula, depois partidos que vinham da tradição populista, partidos que vinham da tradição socialista e comunista anos 20, 30, 40 e 50, e também partidos como o PT que vinham da tradição socialista pós-Revolução Cubana. Aqueles que tinham aderido à ideia de que o socialismo era é, algo que devia estar posto na ordem do dia. Estes vários tipos de esquerda vão chegando ao governo a partir de 1998, mas vão chegando num ambiente onde a palavra de ordem, o objetivo é o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento de um capitalismo nacional. Claro que há é, exceções. Né? Claro que há alguns países onde a retórica é mais inflamada. Né? É o caso da Bolívia, é o caso do Equador, mas é o caso principalmente da Venezuela, onde o governo Chávez tenta esticar a corda e adotar medidas de natureza mais socialista. Mas, se vocês olharem com atenção o que é a economia venezuelana, vocês vão ver que ela não é uma economia socialista, é uma economia capitalista, com um governo de orientação socialista diferente do que vai ocorrer em Cuba. Em Cuba você tem um governo de orientação socialista e uma economia que não é capitalista. Então, mesmo no país onde os governos eleitos pós-98, mesmo num país como a Venezuela, onde o governo eleito pós-98 é o mais radical, ainda assim o conteúdo da sua política econômica e social ainda está nos marcos dessa política de desenvolvimento nacional. Né? Não é uma política socialista naquele sentido que eu estava explicando muito bem qual é o problema? o problema é que quando chega em 2008 a crise do neoliberalismo né? a crise do neoliberalismo é... gera uma, baita... uma, uma, uma situação que leva os países latino-americanos a acreditar bom, finalmente vai dar certo o que a gente estava pleiteando tá certo? A crise do neoliberalismo mostra que o Estado é fundamental, que o mercado interno é fundamental, que a produção é fundamental, portanto é o ambiente ideal, supostamente, para aquele tal desenvolvimento capitalista nacional. Só que não é isso que acontece. Né? Logo depois da crise de 2008, ocorre uma ofensiva neoliberal plus sobre a região e a gente está tendo uma nova onda de retrocesso. Essa nova onda de retrocesso faz com que as condições materiais aqui da região piorem muito, retrocedam ainda mais. A gente está voltando aos anos 20, não aos anos 50. Aí, qual é a resposta a isso? O debate está posto hoje na esquerda, novamente. O debate é, a resposta é mais ênfase na ideia do desenvolvimento capitalista nacional ou a resposta deve ser de que para que haja desenvolvimento aqui na região, é preciso romper com o capitalismo. Esse debate está posto de novo aqui na América Latina, um debate muito similar àquele que a gente já viveu nos anos 20, que a gente já viveu nos anos 50, que a gente já viveu nos anos 70. Né? Essa é a conclusão que eu trago, então, para esse, para esse momento. Bom... Um minutinho para eu dar uma olhada aqui se tem questões e a gente continua. leva você está no confinamento do domiciliar corona intelectualmente ativo. Eu pensei que você ia dizer outra coisa, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Bom, eu não estou encontrando aqui nenhuma questão, tá certo? Nós estamos aqui há uma hora já apresentando o tema, estamos chegando no final da apresentação planejada. Então eu pergunto assim, divulgue o podcast. Aqui o Patrick Araújo está aqui pedindo que eu divulgue o podcast, comandado pelo Patrick Araújo. O cara é demais, né? Ele pede para divulgar o podcast que ele mesmo faz. é uma gracinha? Muito bem. Bom pessoal, estamos aqui então nos, finalmente dessa primeira parte da exposição. Só para concluir então formalmente a exposição, vou lembrar a vocês de novo que a gente está numa aula do Centro Cultural é, Esperança Vermelha. O nome do curso é América Latina. Tivemos já duas aulas. Essa é a terceira aula. Essa terceira aula é sobre as diferentes vias de desenvolvimento do capitalismo no mundo sobre a formação dos partidos e movimentos populares de esquerda na América Latina e Caribe, e sobre a tradição nacional popular, a tradição socialista e comunista. O resumo da ópera é, o capitalismo aqui na América Latina se desenvolveu de maneira diferente da que ele seguiu nos Estados Unidos e na Europa. Aqui, a classe dominante local, ela, ela tem uma atitude frente ao desenvolvimento capitalista, muito. A Wanda Conte está dizendo: sem perguntas, a não ser o que fazer hoje. O que fazer hoje? Bom, fazer mais um live, Wanda Conte. Vamos agora falando sério. O Matheus Lazaretti diz: Walter, o que explica a resistência que Cuba tem demonstrado até hoje? O problema é, na minha opinião, é o seguinte: Cuba fez uma revolução em 1953 até 1959. E essa revolução permitiu a Cuba, em primeiro lugar, obter a sua soberania nacional. Vale lembrar que Cuba foi uma colônia espanhola até o final do século XIX, e quando estava em curso uma guerra de independência para libertar Cuba de Espanha, os Estados Unidos interveio, supostamente para ajudar os revolucionários, mas na verdade para instalar o seu controle sobre Cuba. E esse controle se perpetuou até 1959. Então, a Revolução Cubana de 1959 foi uma revolução que deu à Cuba soberania nacional. Nesse sentido, tem uma semelhança com a Revolução Chinesa. A Revolução Chinesa foi o que garantiu a sobrevivência da China. A China estava ameaçada de fragmentação territorial. E a Revolução Chinesa de 1949... Foi uma revolução também nacional. Segundo aspecto é que a Revolução é, Cubana permitiu objetivamente uma melhoria muito grande do padrão de vida do povo cubano. Claro que, com o passar do tempo, com o fim da União Soviética e com o bloqueio dos Estados Unidos, isso se deteriorou brutalmente. Mas, ainda assim, em comparação com outros países da região, Cuba consegue manter um certo estado de bem-estar pelo menos no que diz respeito à saúde e à educação e à alimentação básica. E isso é muito, pensando do ponto de vista dos interesses da massa do povo cubano. Se Cuba fosse um país capitalista, a gente teria uma situação muito dura para grande parte do povo cubano e uma situação muito melhor para uma minoria, para uma elite, como acontece nos países capitalistas da região. Cuba é um país pobre, mas com um nível de igualitarismo relativamente alto. Né? Então, esse é uma segunda, um segundo motivo. O terceiro motivo é que a oposição, né, a oposição cubana é pró-Estados Unidos. Não é uma oposição cubana. É uma oposição que quer reinstalar o colonialismo na ilha. Né, e quer instalar na ilha um grau de desigualdade social lá em Estados Unidos. Então, isso tudo junto faz com que Cuba... É, resista, na minha opinião, essas são as características fundamentais. Bom, o Mário Cândido de Oliveira pede que eu fale um pouco mais sobre o desenvolvimento capitalista nacionalista, o que seria ideal. Veja, o Brasil é um país com um nível de desenvolvimento econômico muito atrasado em relação aos países capitalistas mais desenvolvidos, né? Ou seja, a nossa capacidade de produção é inferior à necessidade nacional. O nosso nível médio de produtividade é menor do que a dos países mais avançados do mundo. E se você considera que o país é um enorme em termos de território, de população, de potencial, é, isso fica ainda mais agravado, esse hiato entre o que a gente poderia ser e o que a gente efetivamente é. Né? Bom, Portanto, a meta do desenvolvimento é uma meta importantíssima. É uma meta que eu diria que é uma espécie de pré-condição para qualquer outra coisa. Você não vai ter condição de ter igualdade social, você não vai ter condição de defender a soberania do país sem desenvolvimento, sem força, é, produtividade, capacidade econômica, etc. O problema é como conseguir isso. Né? É, é, não é possível, na minha opinião, conseguir isso se o Estado brasileiro for o que é, comandado pela classe dominante que a gente tem. A classe dominante brasileira e o Estado que ela construiu e controla não se dedica a desenvolver o país, se dedica a saquear o país. Se dedica a explorar a classe trabalhadora brutalmente para extrair disso os seus lucros e os lucros que transferem para o exterior. Portanto, quem quer desenvolvimento e quem quer soberania nacional tem que colocar sobre a mesa, afastar a classe dominante que nos dirige e destruir o Estado que está a serviço dessa classe dominante e construir outro Estado. É por isso que o tema do socialismo se coloca. Não é porque a gente quer ter o socialismo, é porque os problemas que o país enfrenta não são solucionáveis em benefício da maioria do povo sob condução é, dos capitalistas e do seu Estado. Né? Portanto, o ideal para o Brasil é uma transformação socialista. Uma transformação socialista, que ela cria as condições para o desenvolvimento e para a soberania nacional. Essa transformação socialista implica em que vai acabar toda e qualquer forma de capitalismo? Não, absolutamente. Por exemplo, a gente precisa ter uma rede imensa de pequenos e médios proprietários, que serão capitalistas. O que a gente não pode ter são os bancos e as grandes empresas sob controle dos capitalistas e, por tabela, controlando a economia nacional. Então, a gente precisa ter um setor da economia, um setor dominante da economia, controlado por um Estado, controlado pelos trabalhadores. E pode ter, em outras áreas da economia, a sobrevivência, a existência, por um longo período de desenvolvimento de pequenas e médias empresas, e, às vezes, até empresas de certo porte capitalistas. É possível isso. Agora, o núcleo, que comanda a economia, tem que ser um núcleo socialista. O Mariante pergunta, durante os anos 10 e 20, peraí, peraí, peraí, peraí, cadê você, Mariante? Você sumiu. Eu não estou vendo mais o Mariante. Era alguma coisa sobre o tenentismo, mas eu não sei onde está. Vamos ver aqui. Bom, depois eu volto ao Mariante assim que eu conseguir achar ele, porque eu não estou conseguindo achar. É, o Luiz Brasileiro diz, professor, pelo que você está dizendo, a escolha ideológica do PT saiu do curso. Veja, o que eu estou dizendo é que o Partido dos Trabalhadores, quando foi criado em 1980, ele era adepto dessa ideia de que o socialismo estava posto como uma alternativa concreta para a sociedade brasileira. E, nos anos 90, foi crescendo dentro do PT até se tornar majoritária a ideia de que o PT devia ter como objetivo o desenvolvimento nacional, entendendo por isso o desenvolvimento capitalista nacional. Portanto, é, o PT mudou de orientação nesse período, ele precisa ser recuperado pelas posições socialistas. O Gil diz, professor, como você vê dentro desse contexto a fragmentação da esquerda, inclusive dentro do sistema político-partidário, isso fragiliza a resposta da esquerda, essa ofensiva neoliberal? Veja, a existência de várias esquerdas é um dado de realidade, né? Pode fragilizar ou não, a depender da política que essas esquerdas adotem. Havia várias esquerdas em 89 e a gente quase ganhou a presidência da república. Havia várias esquerdas em 2002 e nós ganhamos a presidência da república. Havia várias esquerdas em 2016 e a gente sofreu o golpe. Não é a existência de várias, vários partidos e organizações que é a origem da fragmentação ou não. A questão é... Uma ou algumas dessas organizações tem maioria na classe trabalhadora ou a maioria da classe trabalhadora está apoiando as posições da classe dominante? Essa é a causa da fragilidade, não é a existência de vários partidos, é a existência de uma maioria ou não de esquerda na classe trabalhadora. O João Luiz Lemos pergunta, quais os principais pontos da formulação da Cepal na sua opinião e qual a influência dessas ideias na esquerda latino-americana? Veja... A CEPAL, que é um órgão latino-americano exatamente voltado a essa questão do desenvolvimento, tem relação direta com isso que eu estou discutindo aqui. Né? As posições da CEPAL eram nacional-desenvolvimentistas. Depois foram mudando de posição e foram cedendo a influência neoliberal. E hoje estão começando a voltar para o prumo. Mas naquele momento, no momento em que ela é criada, é, depois da Segunda Guerra Mundial A CEPAL está orientada por essa ideia Do desenvolvimento da América Latina Pela superação Do subdesenvolvimento Pela superação do atraso Dentro de uma lógica de desenvolvimento capitalista O problema é que O, o desenvolvimento capitalista na periferia Não vai repetir Os feitos do desenvolvimento capitalista no centro né? Aliás, o capitalismo no centro Só conseguiu ser o que ele foi Graças ao imperialismo o Giovanni Zuanazzi diz, Volta, nessa perspectiva da originalidade ou não da América Latina, como você enquadra as posições do Ciro Flamarion Cardoso sobre o modo de produção escravista colonial? Veja, o Ciro Flamarion Cardoso de um jeito, Jacó Gorender de outro, tem essa ideia de que aqui na região existiria um modo de produção é, próprio, diferente do escravista, diferente do capitalista, diferente do feudal. Eu acho essa discussão muito interessante, é, mas acho essa discussão um pouco deslocada, melhor dizendo, não é deslocada no sentido... ela Não, não é ela que, por si, é, responde às questões da estratégia política que a gente tem hoje. Por quê? Porque hoje, século 21 nós temos capitalismo aqui na região. Essa discussão sobre o modo de produção escravista colonial visava sustentar uma determinada posição nos anos 50, 60, 70, para encadear... Essa interpretação do que a gente tinha no passado, com as características que a gente tinha no presente, para poder justificar uma determinada posição sobre o futuro. Hoje, esse exercício mental é dispensável. Continua sendo útil debater o que a gente tinha no, né, no século XVI, 17, 18, XIX? Claro. Mas alguém tem dúvida sobre que hoje a gente tem capitalismo aqui na região? Portanto, a discussão é, nós precisamos de mais capitalismo ou precisamos de socialismo? Essa é a discussão política posta, né? Sobre o Darcy Ribeiro, eu acho muito interessante o tipo de abordagem que ele faz acerca do povo brasileiro, etc., mas é, ele corresponde a essa tradição populista. Né? O Darcy Ribeiro, digamos assim, é, tem uma pegada para discutir o tema do povo brasileiro que está vinculada a essa tradição estratégica populista. O Paulo Mariante diz, durante os anos 10 e 20 tivemos no Brasil por exemplo, do tenentismo com uma forte relação dos setores do tenentismo com a esquerda. Se deu em outros países, esse tipo de processo seria viável nesse período atual? Veja, o tenentismo aqui no Brasil foi a expressão dos setores médios. Né? É, havia no movimento tenentista um setor que foi para a direita, foi para o fascismo, foi para o golpe de Estado apoiou a parte dura do governo Vargas contra a esquerda, e um setor do tenentismo foi para a esquerda, foi para o socialismo, foi para o comunismo. Então, os setores médios são assim, né? uma parte se radicaliza pela esquerda, outra parte se radicaliza pela direita. Bom, o que tem de específico é, na pergunta do Mariante é, naquele momento, os setores médios tinham como seus porta-vozes militares, militares, e isso se é, manteve até o golpe de 64. No golpe de 64, é, o, a ditadura militar limpou as Forças Armadas a presença da esquerda. É, a, a, as Forças Armadas passaram a ter no seu interior os setores, entre aspas, profissionais e os setores de direita, né? vinculados à defesa, ambos vinculados à defesa da ordem capitalista. É, esse é um problema. O ideal para nós é que nós tivéssemos dentro das Forças Armadas brasileiras, dentro das polícias militares, das polícias civis, os aparatos de segurança. Um forte setor socialista, como houve nos anos 20. O Bittencourt pergunta, Walter, quero que você fale duas coisas. Estratégia socialista do pensamento do Rui Mauro Marini, e se no atual estágio do capitalismo neoliberal, como lidar com o setor informal da economia, sobretudo os setores uberizados? Bom, é, em relação ao Rui Mauro Marini, é um, uma baita figura, né? ele era aqui no Brasil ligado à Polop, à política operária, ele vai para o exílio, Grande parte dos livros que ele publica foram publicados em espanhol, né? muito mais recentemente passaram a ser publicados no Brasil. Infelizmente, ele morreu cedo e estaria dando uma contribuição grande para o debate se ele tivesse vivido mais anos. Né? Morreu cedo e, e jovem, né? os padrões é, já brasileiros. É, e a visão que ele tinha coincide um pouco com o que eu estou falando aqui, em linhas muito gerais, né? de que o tipo de desenvolvimento capitalista que há aqui na região impõe limites ao tipo de capitalismo que é possível fazer e, portanto, as metas da soberania nacional, do desenvolvimento em larga escala, da, da, da ampliação do bem-estar social, da ampliação das liberdades democráticas exige uma ruptura com o é, capitalismo. Em relação ao tema dos uberizados, tá certo? aí é um outro assunto. Eu preferia não entrar aqui porque isso nos levaria para uma discussão da conjuntura e nós aqui estamos numa discussão sobre a América Latina, é, o desenvolvimento capitalista na América Latina nesse período dos anos 20, 30, 40, 50 e o que vai acontecer depois da Revolução Cubana. Fica esse tema talvez para a gente responder no final aqui, se der tempo. Em relação ao Lozada, ele diz, o que pode explicar a não consciência da classe trabalhadora, Sul para a maioria, mesmo com a chegada do PT ao poder. Primeiro que o PT não chegou ao poder, né? O PT ganhou uma eleição presidencial bastante diferente. Quem é que controla o poder é quem controla as empresas privadas, quem controla as forças armadas, quem controla os meios de comunicação, quem controla a burocracia de Estado e também os apoios internacionais, né? É, quem controla o poder no Brasil é a classe dominante através dos seus é, defensores, dos partidos, das pessoas, dos intelectuais, dos funcionários que defendem a classe dominante. O PT nunca chegou ao poder. O PT chegou ao governo, ou, para falar de outra maneira, o PT conseguiu ter um pouco de poder, mas a maior parte do poder no Brasil continuou nas mãos dos de sempre. A classe trabalhadora brasileira foi aumentando o seu nível de consciência política e essa, esse aumento se traduziu nas quatro vitórias seguidas, duas do Lula, duas da Dilma, tá certo? nas eleições de 2002 até 2014. Então, uma parte da classe trabalhadora foi aumentando o seu nível de consciência política. Agora, que tipo de consciência política? Essa é a questão. Tá certo? Não é que não havia consciência. Que tipo de consciência havia? É, uma parte da classe trabalhadora continuou sob influência da classe dominante, como sempre. Uma parte em disputa e uma parte defendendo a esquerda. Só que com um nível de consciência de classe e com um nível de organização menor do que a realidade exigia. Porque, na verdade, a classe trabalhadora foi sendo convencida de que se nós conseguíssemos ganhar o governo, seria possível melhorar a vida do povo, mesmo que no médio e longo prazo. E o que se verificou é que a tentativa de melhorar a vida do povo, mesmo sem colocar o socialismo no ordem do dia, gerou uma reação da classe dominante brutal que nos afastou do governo. A classe trabalhadora devia estar preparada ideologicamente para esse tipo de circunstância, mas não estava. Porque grande parte da esquerda brasileira acreditou que a classe dominante respeitaria as liberdades democráticas e não provocaria esse retrocesso que a gente está vendo. Então, o problema não é que não houvesse consciência. O problema está no tipo de consciência que se é, alimentou na classe trabalhadora nesse período. Eu acho que eu respondi as questões postas. Não sei se... Ah, desculpa, agora vi. E a teologia da libertação do Henrique do Céu? Bom, a teologia da libertação não é do Henrique do Céu. O Henrique do Céu é um baita de um historiador, de um estudioso, de um sociólogo, enfim, um pensador muito interessante. A teologia da libertação, como sendo uma das correntes é, da tradição católica aqui na América Latina, ela, em parte, se soma à esquerda regional. Quer dizer, o que a gente chama da esquerda aqui na América Latina, você tem a esquerda populista, socialista, comunista, mas tem outros setores. Por exemplo, esse que você citou, né? o Robson citou. Quer dizer, há uma parte dos católicos, que se associa à ideia de que é preciso lutar pelos interesses do povo, de maneira muito radical. Né? A Teologia da Libertação, no que nós estamos discutindo aqui, se associa a isso e vai, nos anos 60 e 70, se aproximar muito dessas posições que defendiam o socialismo como uma meta a ser alcançada imediatamente. O Gilson fala, a influência escravocrata da elite brasileira como base central na construção das bases educacionais, técnicas e intelectuais impede ou cria uma cortina para construirmos quadros socialistas revolucionários? Eu acho que não. Eu acho que a... não é a atitude da classe dominante que facilita ou que impede a formação de quadros socialistas revolucionários na esquerda. Se for isso, a gente está lascado. Porque se for isso, significa que eles sempre poderão... É impor limites e nos impedir de formar uma contra-elite. Porque é disso que se trata. Né? A classe trabalhadora tem que se preparar para ser classe dominante no país. A classe trabalhadora tem que se preparar para governar o país. Tem que se preparar para dominar o Estado brasileiro. Ela tem que se preparar para fazer uma revolução político-social que subverta a ordem é, subverta a ordem é, existente aqui no nosso país e na região. Portanto, ela tem que construir para isso força organizada e tem que construir uma camada de quadros que dirijam esse processo. Essa camada não vai ser construída nas escolas, nos cursos técnicos, na, na universidade. Ela vai ser construída na luta da classe trabalhadora e na formação desses quadros pela própria classe trabalhadora e contra a classe dominante. O impressionante... É que, diante de uma classe dominante brutal como a nossa, deveria ser o óbvio que nós precisamos construir uma classe trabalhadora e uma, um grupo dirigente nessa classe trabalhadora com disposição de enfrentar essa brutalidade, tanto no nível ideológico quanto político. E, curiosamente, é, o comportamento de uma parte da esquerda frente a essa brutalidade é agir da seguinte maneira. É, vamos ser delicados? Porque talvez a gente sendo delicados agindo com gentileza, eles vão nos retribuir com gentileza também. Evidentemente, isso não vai dar certo, né? Mas essa é a postura que uma parte da esquerda, nesse período mais recente, adotou. Nós temos que recuperar a tradição de que, frente a um inimigo radical, a gente precisa de uma esquerda radical também, e formar quadros compatíveis com isso. O comportamento escravocrata deles, eu acho que tem um outro uma outra incidência, aí sim, que é, os setores médios, de onde é, brota uma parte dos quadros que dirigem a esquerda, eles são muito facilmente cooptáveis pela classe dominante, e tem uma atitude frente à massa da classe trabalhadora, que não contribui para a formação desses quadros. Mas, entenda que aí é por tabela, certo? Ou seja, a classe dominante brasileira, que tem essa tradição escravocrata que você falou e que se perpetua ainda hoje, ela mantém junto a si um pedaço dos chamados setores médios com um padrão de vida muito superior à da média da classe e que, de certa maneira, se beneficia disso. Né? Essas pessoas que deveriam ser os intelectuais ou que contribuiriam para a formação dos intelectuais da classe trabalhadora, muitas vezes se acomodam num padrão de vida tão distante da média da classe que perdem, inclusive, a sensibilidade para os problemas que a classe trabalhadora vive. Então, assim é, é, é totalmente diferente se você tem um, uma intelectualidade revolucionária que tem sensibilidade para os problemas que o povo vive de uma intelectualidade de esquerda que tem um nível de vida tão distante da média do povo que não consegue ser sensível para os problemas que o povo tem. Portanto, é facilmente cooptável para, ideia, para ideias reformistas, que não ameacem o seu padrão de vida. Porque esse é o problema, tá certo? Objetivamente, é, precisa ter educação pública e saúde pública. E uma parte é, da classe trabalhadora ela tem ganhos que permitem ter acesso à saúde privada e à educação privada é, e por isso enfraquece a reivindicação de uma saúde pública e de uma educação pública é uma parte da, da dos setores médios tem um padrão de vida do ponto de vista habitacional de transporte etc que faz perderem de vista as condições reais de moradia e de transporte da maioria da população é para uma parte da, dos setores médios o, Viver com um salário mínimo é uma coisa que não, não, não, não se imagina, né como é que se consegue. E assim vai. Então, isso sim, dizer, o fato de ter essa distância tão brutal entre a massa da classe e a classe dominante permite que haja um setor intermediário que vive num padrão superior e muito distante. Mas isso também ocorreu na Rússia, na China, em Cuba. o Fidel era advogado, certo? Não era um cidadão do povo. Então, de novo, não é a classe dominante e sua postura que em si explicam as debilidades da esquerda. As debilidades da esquerda têm que ser explicadas pelas próprias debilidades da esquerda. Não sei se me fiz entender. Bom, pessoal, nós estamos aqui chegando perto do fim. Eu vou repetir aqui uns avisos e responderei as perguntas que chegarem depois e a gente vai encerrar. Então, para quem chegou depois... Essa é uma aula do curso de América Latina do Centro Cultural Esperança Vermelha. Ah, os nossos cursos no CCV são sempre presenciais, mas diante da pandemia de coronavírus, a gente está inovando aqui, fazendo cursos também virtuais. Oh, a Renata Fernandes pergunta se, o que eu posso dizer sobre o Uruguai, os Tupamaros, os movimentos populares na América Latina. São significativos nesse seu percurso de pensamento? Mas, são significativos para o Uruguai, né? É, os tupamaros são um grupo que teve protagonismo na luta contra os governos uruguais, contra a ditadura uruguaia, é, e na luta armada. Posteriormente, se somam à Frente Amplio e uma das suas figuras históricas, o Pepe Mujica, chega à presidência é, do Uruguai. É, os tupamaros hoje estão profundamente divididos aqueles que têm, aqueles grupos aqueles intelectuais aquela organização que tem origem nos tupamaros originais estão profundamente divididos né com posições muito antagonizadas mais ou menos como acontece com toda a esquerda latino-americana então eles são significativos nesse sentido eles fazem parte é, dessa tradição uma tradição que começou afirmando o socialismo como objetivo imediato e que no período mais recente se dividiu entre os que mantêm essa posição e aqueles que, no fundo, estão é, acreditando na possibilidade de um desenvolvimento capitalista nacional autônomo. O Luiz Brasileiro pergunta se o Haddad seria facilmente cooptado. Bom, o que eu posso te responder é o seguinte, depende do que você está falando. O Haddad não é um comunista, não é um socialista, não é um revolucionário. O Haddad, ele defende políticas de bem-estar social, soberania nacional, liberdades democráticas. Então, é, o que ele é, é isso. E, portanto, deste ponto de vista, ele é confiável. Ou seja, dentro desses limites, ele corresponde e é coerente com os limites que ele mesmo defende. Agora, se quiser cobrar dele que seja aquilo que ele não é, aí o problema é outro. É, como enfrentar lideranças como um ciro coronel que nos ataca e pretende ser alternativo do 2022? Enfrentando com capoeira, Tulé. Não, mas falando sério, quer dizer, a esquerda brasileira está tensionada de, em vários níveis. Né? Tem uma divergência no âmbito programático estratégico, que é essa, socialismo ou desenvolvimento capitalista nacional, e tem uma divergência no âmbito tático, se é enfrentar o governo Bolsonaro de extrema direita com uma ampla aliança, inclusive com setores golpistas, ou se é enfrentar esses setores com uma frente de esquerda. Né? Aqueles que defendem uma ampla aliança veem no Ciro uma alternativa, ou melhor dizendo, parte daqueles que defendem uma frente ampla vem no Ciro uma alternativa. Qual é o problema? É que o Ciro quer distância é, do PT. E é impossível montar uma frente ampla sem o PT. Então a conta não fecha. No fundo, no fundo, o Ciro é, queria se demonstrar confiável para outro tipo de operação política. E o caminho, já, o lugar já estava ocupado. Bom pessoal. É, voltando aqui aos recados, nós estamos então fazendo uma aula virtual, a terceira aula do curso sobre América Latina. É, essa aula é oferecida pelo Centro Cultural Esperança Vermelha. A gente tem vários cursos, alguns já acontecendo, outros vão acontecer, e nós vamos buscar oferecê-los de maneira virtual aí no próximo período, enquanto durar a pandemia. Né? E o decorrente, a decorrente necessidade de isolamento. A próxima aula, também sou eu que vou dar, é sobre as lutas revolucionárias depois da Segunda Guerra. Né? Revolução Cubana, ontem, e hoje, o Bogotácio, o governo de Jacobo Armes na Guatemala, ditaduras militares, a, a Unidade Popular Chilena, o governo varado no Peru, o governo Marto a esquerda frente a ditaduras militares. Ou seja, eu vou falar um pouco do que acontece entre 45 e 80, né? um panorama da história latino-americana, com alguns destaques que eu já citei. É, a gente vai avisar aí pelo pelos canais virtuais, o horário dessa aula, e ela vai ser virtual também. E depois haverá outras aulas com outros professores. né? Então a gente conta com a presença de vocês. E é isso, agradecer a quem pôde acompanhar, vai ficar disponível aí no, na página. É, depois, quem tiver mais questões pode mandar também, a gente pode buscar responder ou no, na próxima aula. Enfim, e convidar todo mundo a continuar atento porque a situação política nacional não está paralisada né? a luta de classes não parou por causa da pandemia de coronavírus pelo contrário é, o governo Bolsonaro e uma parte das elites brasileiras a parte dominante das elites brasileiras quer enfrentar essa crise com mais reformas neoliberais e com mais agressão às liberdades democráticas o cara está falando em estado de sítio o Rodrigo Maia está falando em cortar o salário do funcionalismo público as empresas estão demitindo, tá certo? Então nós temos que ir para cima, com todas as dificuldades desse momento a gente não pode baixar a guarda e ir para cima inclui defender publicamente que esse fascinora, tá certo? Que está presidindo o país seja afastado imediatamente, entre outros motivos, porque ele é um vetor de contaminação, tá certo? Sem piada, é impressionante como quando você olha a curva da contaminação no Distrito Federal e compara com outros estados, você percebe que a comitiva dele aos Estados Unidos é diretamente responsável por inúmero número de casos. Provavelmente o dele mesmo, que das duas a uma, ou ele é uma pessoa que já está contaminada e está negando, ou ele não está contaminado, mas está transmitindo. Nos dois casos, é um irresponsável, tá certo? Um irresponsável, alguém que tem que ser afastado da presidência da República. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e seguimos juntos aí para, na próxima aula, a gente dar continuidade a essa história da América Latina. Boa tarde a todos e a todas.